O ensino à distância é recente na nossa instituição e sabemos perfeitamente que ele tem a sua, chama eficiência tão boa como do ensino presencial. E destaco ainda mais, quem faz os nossos cursos por meio do ensino à distância, sabemos que por trás de tudo isso existe um esforço ainda maior por parte do nosso aluno. É um aluno que dentro de si traz uma energia, uma força, para que, por meio do repasse do conhecimento, nessa modalidade, a gente possa fazer o desenvolvimento do Estado do Ceará. Eu espero que todos vocês valorizem e aproveitem bastante a oportunidade única e peculiar na vida de todos, que é poder fazer parte do Instituto Federal do Ceará. Não tenho dúvidas de que, a partir de hoje, a vida de vocês nunca mais será a mesma pois as oportunidades profissionais se expandirão na medida do esforço de cada um. Estou aqui com muita felicidade para dar as boas-vindas para vocês no Instituto Federal, como nossos alunos regulares. Essa é uma felicidade muito grande de vocês estudarem onde vocês estão, estudando nas cidades de vocês, sem precisar se deslocar, se afastar da família e poder fazerem os cursos de vocês. Estou aqui para dar-lhes as boas-vindas a esse novo ambiente de estudo, uma modalidade diferente, uma modalidade inovadora, um mundo novo, um mundo de novas expectativas, é, novos conhecimentos, um mundo bem diferente do que vocês tinham antes. acontecimentos da minha vida, foi ter tido a oportunidade de cursar um nível superior, onde através desse curso eu pude arranjar um bom emprego na área em qual me formei, e o melhor de tudo é que eu gosto do que faço. Além de ter arranjado um bom emprego, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, é, onde aconteceram trocas de experiências com tutores presenciais e à distância, e colegas. Ah, é muito bom, eu acho que eu me identifico demais, isso para mim é um, sempre um prazer é uma coisa que não me, me deixa, não me deixa cansada não reclamo, porque é um sonho meu, né? esse meu a universidade, sempre quis atuar na universidade e eu tive essa oportunidade, então é um trabalho que eu faço com muita alegria com muito prazer e claro, é uma troca, né? aprendo com os alunos aprendo com as aulas, aprendo com meus colegas tutores, à distância que vem das aulas, é muito enriquecedor. Eu acho que eu, é um universo que eu me identifico, que eu me encontro, que eu estou feliz, que eu me dou bem aqui na Universidade. É muito bom, gosto demais de atuar nessa área. É uma realização em dois, dois campos, tanto no campo profissional como no campo pessoal. Pessoal, por vir de família humilde e de ser um desejo, tanto meu como de meus pais, de ter uma conclusão de uma graduação. No âmbito profissional, já por trabalhar na área, mas não ter as qualificações necessárias para dar mais qualificação ao meu trabalho. Eu acredito que um curso superior que você goste, que você faz querendo realmente, sempre vai valer a pena. É, os profissionais bem qualificados, eu tive, eu tive professores que me ensinaram na hotelaria que eram professores do curso de turismo daqui de Quixadá e são pessoas bem qualificadas mesmo, o Instituto ele tem essa preocupação de, de saber quem está colocando. O mercado de trabalho, atualmente, assim, em que Mubim, a gente vê uma grande perspectiva de crescimento. A cidade está em crescimento, é uma tendência não só municipal, é uma tendência nacional e mundial. E eu vejo grandes expectativas na, no mercado de trabalho. A gente só tem que saber buscar é o caminho que a gente quer trilhar. Um curso que vai trazer muitos benefícios para vocês. Vocês serão profissionais que poderão atuar na área de hotelaria, na área de alimentos e bebidas, em restaurantes. Existe um leque de oportunidades, né? Em todas as áreas, em todos os setores. Algumas pessoas perguntavam, né? A hotelaria trabalha em quê, né? No início do curso, nós tínhamos muito essa, essa interrogação. Trabalhar em quê? Fazer o quê, né? Mas aí, no desenvolvimento do curso, a gente vai descobrindo que em quase todas as áreas, né? Cabe profissional da hotelaria, do turismo e hoje eu me enquadrei mais na área de línguas e, como já falei, né, estou, sou professora da rede estadual. Que vale a pena investir na área. Estudar e buscar realmente conhecimento. Aproveitar todos os momentos do curso é, e além daquilo que é passado no curso, né? É fazer pesquisas fora, outros cursos né, que complementem a área, como curso voltado para a parte de gastronomia, eventos, que complementa e fortifica mais ainda. Os cursos de língua principalmente. É uma tendência mundial o turismo, tem vários leques de oportunidade. Ele buscar bastante informações sobre a profissão. É, muitas pessoas vão dizer que é uma área que não tem sucesso, mas eu lhe garanto que é uma área que tem sucesso. Sim, a gente só tem que saber buscar. Realmente se identificar, procurar e buscar o conhecimento e aproveitar o curso ao máximo, porque o curso realmente é muito bom. Os que investem, que acreditem que eles conseguem. O aluno que está cursando o ensino à distância, ele tem dentro de si, já hoje, uma dinâmica, ele já tem hoje uma disciplina de ser um autodidata. Uma pessoa que busca o conhecimento e ele sabe se disciplinar para isso. É um aluno que pode alternar esse curso, buscar outros voos. Portanto, eu desejo boa sorte a todos vocês, sintam-se abraçados, sintam-se felizes por estarem conosco aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Muito obrigada, um grande abraço a todos e muito sucesso nessa nova caminhada, tá bom? Tchau, tchau! Nós vamos começar uma nova jornada, uma jornada belíssima que vai terminar quando vocês receberem o diploma de vocês de alunos do Instituto Federal do Ceará.